Você já parou para pensar como são formadas as imagens da televisão? Já reparou que elas são formadas por pequenos quadradinhos coloridos? Hoje você fica sabendo um pouquinho mais a respeito dos pixels. Fique ligado que o Lux já está no ar. Os pixels são os menores elementos formadores das imagens nas telas de televisão, monitores e celulares. Eles são formados a partir do sistema de cores RGB, composto por unidades de cor verde, vermelho e azul. A soma de todos os pontos, que mudam de cor várias vezes, em um mesmo segundo, formam a imagem que vemos na tela da TV. Agora, é, que tal fazer um experimento brincando com essas cores? Vamos lá, para o experimento de hoje, você vai precisar de três lanternas de LED, além de um peão de jogos de tabuleiros, um filtro de cor vermelho, um filtro de cor verde e um filtro de cor azul. Para começar, meça o diâmetro da lente da lanterna LED. Depois, recorte um círculo com o mesmo diâmetro da lente de cada uma das lanternas. Recorte os filtros de cores vermelho, verde e azul de acordo com esse diâmetro. Em seguida, Desrosqueie o módulo da lente de cada lanterna e posicione os círculos entre as lâmpadas de LED e as lentes, rosqueando-os novamente nas lanternas. Agora, posicione o peão em uma superfície plana, como uma mesa, e apague as luzes e, com a ajuda de mais duas pessoas, segurem as lanternas e faça com que elas apontem em direção ao peão. Mais importante, as lanternas precisam estar distantes entre si em um ângulo de 120 graus. Agora observe o resultado. Como estamos observando emissões de fontes de luz, elas seguem o um esquema aditivo de cores, no qual as cores verde, vermelho e azul são percebidas de forma diferente aos nossos olhos. A cor vermelha representa um comprimento de onda maior que o verde e o azul, que por sua vez representa o menor comprimento de todos. Cada uma das ondas é percebida por uma parte diferente das células em nossos olhos. Assim, ao sobrepor cores diferentes, temos a soma resultante de uma nova cor. Isso acontece entre o verde e o vermelho, que produz o amarelo, e o espaço coincidente no qual o azul e o vermelho se sobrepõem, que produzem a coloração magenta. A soma de todas as cores produz a luz branca. Dessa maneira, o sistema RGB consegue representar com intensidades de luzes diferentes uma grande variedade de cores, que é o que forma uma imagem na tela de um computador, televisão ou celular. É importante falar que esse sistema de cores é diferente do subtrativo, usado por exemplo pelos pintores para obter cores e nuances diferentes em seus trabalhos. A gente aprende isso lá na escola, quando brincamos de misturar tintas nas aulas de arte, tá lembrado?